Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Nesse vídeo eu vou falar sobre osmose. Se você tem interesse nesse assunto, assista esse vídeo até o final, que eu vou te explicar como é fácil de entender ele através de um exercício do Enem. Uma das estratégias para conservação de alimentos é o salgamento, adição de cloreto de sódio, NaCl, historicamente utilizado por tropeiros, vaqueiros e sertanejos para conservar carnes de boi, porco e peixe. O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? Letra A. O sal adicionado diminui a concentração de solutos em seu interior. B. O sal adicionado desorganiza e destrói suas membranas plasmáticas. C. A adição de sal altera as propriedades de suas membranas plasmáticas. B. Os íons Na+ e Cl- provenientes da dissociação do sal, entram livremente nelas. E. A grande concentração de sal no meio extracelular provoca a saída de água de dentro delas. Agora vamos passar para o meu quadro, que eu vou explicar como fazer esse exercício e qual é a letra correta. Bom, primeiro precisamos saber o que é salgamento. O salgamento... Consiste em adicionar grande quantidade de sal de cozinha, que é o NaCl, cloreto de sódio, no alimento. Esse sal, ele vai desidratar o alimento, quer dizer, vai retirar a água do alimento e vai criar um ambiente desfavorável à sobrevivência de micro-organismos. Você pode ver esse salgamento em carnes como o bacalhau e a carne seca. Esse processo é chamado de osmose que é a passagem de água de um meio menos concentrado, que é o um meio hipotônico, para outro mais concentrado, que é o um meio hipertônico, através de uma membrana semipermeável. Então, a letra correta desse exercício vai ser a letra E. Bom, espero que tenha te ajudado. Tenha um ótimo estudo, clique no link abaixo, assine meu canal e até o próximo vídeo.